Produção, pode iniciar o vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Venho aqui falar então sobre a Gamer Pick personalizada. Sim, vou ajudar você a atualizar a sua foto de perfil por uma foto personalizada. Vejo que tem muitas dúvidas na internet de pessoas que não sabem como fazer ou estão reclamando de não terem recebido a opção de alterar a foto de perfil. E eu vou explicar o porquê. Essa opção só está disponível no momento para quem faz parte do programa Xbox Insider Alpha. Sim, tem que ser um Insider Alpha para estar recebendo essa atualização. Se você não faz parte do programa Insider Alpha e você não recebeu essa atualização, é normal, pessoal, você não é suposto receber essa atualização ainda eu confirmei hoje com um atendente do suporte preview nos fóruns do preview ok então eu fui lá no fórum entrei no chat conversei com ele e confirmei isso realmente não está disponível para quem não faz parte do programa Alpha. mas aí você pergunta como é que eu tenho amigos que não fazem parte do programa insider e que conseguiram atualizar a foto essa pergunta é muito simples de responder. O seu amigo foi num console que já tem atualização, ou seja, o console é. Ou seja, o console faz parte sim do programa Insider e já recebeu atualização. Qualquer conta que tem acesso a um console que é preview consegue sim atualizar. Eu agora vou ensinar vocês a como fazer isso, ok? Eu tenho aqui então duas contas aqui na minha casa, que é uma conta que, é, que faz parte do preview e outra que não faz parte do preview. Eu vou estar entrando aqui com a conta que não faz parte do preview para vocês verem que sim, é possível uma conta que não é preview atualizar, ok? A conta só precisa ser maior de 18 anos, ou seja, a idade da conta, a data de nascimento que você criou a conta precisa ser maior do que 18 anos. Como vocês podem ver aqui no aplicativo do Preview, ok? Vocês podem ver as condições para Gamer Pick. Você apenas precisa de seguir alguns critérios para estar tá fazendo o upload da imagem, ok? Precisa ser 1080p por 1080p, no mínimo. Precisa apenas colocar essa imagem, que seja PNG ou JPG, no pendrive e depois colocar no console. Se a imagem que você quer utilizar é para clubes, ou seja, você tem um clube que quer alterar a imagem para esse clube do Xbox... Se for uma imagem de perfil do clube, tem que ser 1080p por 1080p. Porém, se for uma imagem de, de fundo do clube, uma imagem de fundo, uma imagem de background, tem que ser de 1920 por 1080 ok? São esses os critérios que você tem que seguir. Pronto. Então, fiquem aí vendo os critérios e como podem ver, as crianças não podem uh, estar fazendo essa atualização, ou seja, perfis de criança, perfis com menos de 18 anos, não podem atualizar a sua imagem, ok? Fica a dica pessoal, qualquer dúvida é só colocar aqui nos comentários em relação a isso. Então vou mostrar como funciona alterar a imagem do perfil, ok? Você só tem que ir lá no seu perfil, na opção meu perfil, depois você precisa ir na opção personalizar perfil, após isso basta ir na opção de alterar imagem. Você vai ver uma opção chamada carregar uma imagem personalizada e poderá então Escolher a imagem que você deseja. Você pode ver aqui imagens que já estão no seu console que você gravou, ou então imagens que estão na sua pendrive, ok? Imagens na pendrive. Por exemplo, vou escolher aqui uma imagem que eu fiz aqui, tá? e vou estar carregando ela, essa imagem que eu posso ampliar, como vocês podem ver, segurando no RT, ou então reduzir segurando no LT e também posso mover a imagem da maneira que for mais adequada, e da maneira que eu quiser, e posso redefinir se eu cansar, ou seja, se eu não quiser essa imagem ampliada, eu posso cancelar clicando no botão R, ou seja, no analógico direito. Após deixar a imagem do jeito que eu quero, é só clicar em carregar, e ser feliz. Como podem ver, a minha conta não é preview. Essa conta que está aí não é preview e tem a imagem atualizada. Então sim, você pode atualizar, desde que você conheça um amigo que já conseguiu. Basta baixar o seu perfil no console dele e atualizar a sua imagem. Lembrando que contas de criança não vai funcionar. Se você é pai, tem um filho pequeno e tem, está querendo atualizar a conta dele, não vai funcionar. Ele vai ficar te enchendo o saco, vai ficar resmungando, mas não adianta. Não funciona, ok? Deixem aqui nos comentários as suas dúvidas sobre esse assunto. Todas as suas perguntas serão respondidas, ok? Se você tem alguma sugestão a fazer, também deixe aqui nos comentários. Não esquece de colocar um like e de partilhar o vídeo. Eu agradeço muito a sua ajuda. Obrigado por assistir o vídeo e fui!